Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente aqui no canal Gessimari E para quem ainda não me conhece, eu sou o João Francisco. E galera, chegou mais um produto aqui, ó, compra da Shopee. Esse produto eu vi lá, achei interessante. E comprei, né, para mim, o meu Chevrolet, o meu carro, quem tá aí no canal sabe quando eu falo Chevrolet, sabe do que eu tô falando, o carro que eu comprei aqui pra gente. Então esse produto aqui eu comprei para ele Muita gente nos comentários lá no site Perguntando se é bom, se não era E aquelas respostas a gente fica meio duvidoso Então tá aqui ó. É, eu acredito que já, você já tenha visto A propaganda deste bichinho aqui Eu já vou abrir o pacote Já vou abrir E mostrar para vocês Galera, olha o que eu comprei Comprei por curiosidade, tá? E vamos testar aqui para ver se é bom, hein? O mini módulo de som. Som automotivo, ó. Já vou tirar aqui da caixa. Né? Pra ver o que, que veio, ó. O capa instalação. O módulo aqui. Olha o tamanzinho, galera. E, ó. Veio aqui com o manualzinho. Deixa eu tirar esse plástico bolha, né? E. Pá. Galera. Ó. O manualzinho de instalação tá aqui é super simples quem está no outro modo está esse aqui também Ele tá aqui ó vou ler, né para poder instalar correto e veja galera ó lindo ó muito pequenininho cabe na mão para quem tem curiosidade aí que viu aí no na Shopee o anúncio desse modo olha lá e é mais perto grandão mas aqui ó não cabe na não cabe nem na minha mão direita muito pequenininho mesmo e ele suporta 500 watts, tá? De potência, então ele é bem resistente Vamos fazer um teste agora eu Vou fazer o teste, vou ligar aqui, tá? Vou pegar uns, uns troços meus aqui Dá pra me ligar Aí galera, eu vou ligar aqui O meu mini módulo, né? Que é bonito, eu achei bonito, né? Tá nesse vermelho aqui, ó Puxado por um rosa E ó, ele tem aqui Mostrar direito, né? Ele tem aqui as entradas onde que você vai conectar o som do carro ou o som de que vocês quiserem instalar aqui. Ele tem aqui um USB. Esse USB não é para rodar música, tá? É para carregar, pode carregar o celular, ou ligar qualquer uma outra fonte de energia, alguma um outro aparelho, né? Ele ele tá com uma fonte aqui, uma tomada de saída de 5 volts. E ele tem aqui um controlador de volume, tem um level mais 10 e menos 10. É grave e aguda aumenta em baixo volume e tem aqui também uma chavinha de filtro que eu não sei para que que funciona essa aqui é a cara do meu modozinho aqui do modo do mini modo que eu comprei e o fundo aqui é a parte da instalação essa aqui a spike o speak né é, é onde que vai sair para os alto falantes e aqui é a entrada onde, onde que vai entrar a energia vai ligar o modo e ele tem aqui galera também um o é um LED indicador que está ligado eu estou usando essa fonte adaptada né? eu tenho essa fontinha aqui multiuso adaptada que ela vai de 0 a 24 volts eu já fiz vídeo com ela carregando bateria de moto aqui é bateria de, de, de veículo então é muito boa que eu posso usar ela tanto aqui em casa né? É, e também eu posso usar ela também no acendedor do carro porque ela tem um adaptadorzinho lá também Bora lá O modo, eu tô usando isso aqui Porque o modo aqui é 12V, tá galera? Não pode ligar nem menos, nem mais do que isso Não queima E aqui eu consigo é, Trabalhar com ela tranquilamente Na voltagem correta Então deixar a ponta aqui Como eu falei, foi adaptado, né? No vídeo que eu fiz, tá aí no meu canal Lá carregando a bateria da moto Com esse tipo de carregador aqui E agora eu vou tirar aqui os fios, ó não é muito difícil O cabo de força né? Que vem A energia Já liga lá de cá Já vou conectar Ele só entra em uma posição, tá galera? Não, não tem como errar Ele só entra em uma posição E você vai ver que um só tem três fios E o outro tem quatro fios Então não tem como errar isso aqui Já encaixou ó, Já encaixou Agora eu vou ligar a minha fonte Vem aqui, ó eu sei que esse aqui é positivo Porque foi eu que fiz a adaptação Então eu sei que esse cabo da minha fonte aqui é positivo Aqui no módulo Ele tem aqui escrito ó, V que é positivo ó, vou colocar para vocês aqui E o Rem e o GND Aí galera, ó, o vermelho aqui ó, É o positivo O preto é o negativo E esse amarelinho aqui ó, Que tá o Escrito G, é, Rem ele também pode ser ligado no positivo ó. Ele entra em duas fases positivas Já acendeu a luz indicativa ali ó. O LED indicativo Já está ligado Se eu fizer a contrário, ó, Não vai ligar Rapidinho aqui E não vai queimar ó. Ó, Não ligou Então aqui Preto negativo Vermelho positivo E amarelo também é positivo tá? Então são duas entradas positivas aqui Pronto galera ó. tá ligado tá vendo? LED indicativo aqui aceso. Vou deixá-lo aqui no cantinho para vocês verem. E para fazer o nosso primeiro teste, eu tenho aqui, eu tenho aqui uma boquinha de alto-falante velha, ó. E tenho esta caixinha também velha, ó, uma caixinha velha aqui minha para fazer um teste. É uma caixinha que não é muito potente, mas dá um somzinho até alto. Eu agora vou conectar os fios da boca do lado falante. É a falante é a mesma coisa um amarelo e um azul é para uma boca e o outro amarelo e outro azul é para outra boca então ele é estéreo tá o bom dele é que é estéreo aqui até tá aqui ó um para uma boca aqui não sei se, acho que vai dar para vocês entenderem se qualquer coisa galera deixa o um comentário vamos fazer teste né a primeira vez assim, que eu compro uma coisa e faz um teste e faço um teste logo de vez porque eu fiquei muito curioso. Agora vamos ver, vamos simular aqui, galera, que eu tô fazendo um projetinho que é para ligar no celular. Vou pegar um celular e vamos ver como que o tanto que ele vai conseguir ampliar o volume, hein? Galera, eu vou pegar uma música aqui sem direito autorais do YouTube, tá? Para não me dar, é, para o meu não perder esse vídeo. Para não dar aí os direitos autorais aí. É, vamos ver, ver agora vamos ligar e fazer o teste aqui do nosso nosso mini modo tá ligado tá acesa ali agora vamos pegar aqui uma música né do YouTube sem direitos autorais, da NCS e, e ó, ó ele não apriou muito já tá no máximo já tá no máximo aqui também tá vendo galera não aumentou muito não aumentou foi pouco mas eu vou explicar galera porque o celular ele não tem muita potência né nenhum celular tem uma, não joga uma, uma carga de energia e esse bichinho ele trabalha com a, com a carga alta de potência tá vendo que ele é 500 watts então eu preciso de uma coisa de então eu preciso de um aparelho que joga mais potência para ele para ele poder jogar mais potência lá para as bocas de alto-falante. No caso, o som do carro daria certo. O celular não dá. Se for fazer um projeto que é para usar direto celular para ele para aumentar, não compre, tá? Se a intenção for usar celular ou algum outro aparelho que não tenha muita potência, esqueça, tá vendo? Que ele não funciona. O máximo que ele deu foi isso. O máximo que ele deu foi esse volume aí. É, vou tirar o celular daqui que eu vou trazer um outro um, um outro aparelho aqui galera que ele vai aumentar um pouco a potência é, eu vou fazer uma bagunça vai ficar meio que professor pardal nesse vídeo mas não tem importância não galera, essa caixa aqui ó, ela tem uma potência muito grande né, de saída de som então vou usar a potência dessa caixa para jogar para o mini modo para ver o quanto que ele vai aumentar aqui Deixa eu, deixa eu ligar aqui rapidinho e vamos fazer o teste, porque 500 watts é muita potência, tá? Só para vocês entenderem, deixa eu puxar um pouco a câmera aqui. Eu liguei a minha caixa aqui, ó, que ela tem uma potência muito grande. Ela joga uma potência muito forte mesmo já. É, eu desconectei ela do alto-falante original dela aqui, eu vou mostrar para vocês. ó, tá desconectado o alto-falante ali. E isso eu estou usando só aqui o dispositivo aqui da do áudio, essa caixinha aqui tem no meu canal também, eu fiz um vídeo com ela que eu adaptei, uma caixa antiga para uma caixa moderna, pode procurar e agora galera é, tá o modo aqui ó. deixa eu mostrar, senão vocês vão achar que eu não liguei o modo, mas deixa eu colocar aqui ó, ó. vou colocar já a música ó, ó. vou tirar aqui ó, do modo Ó, tá vendo? O barulho tirei do modo, coloquei do modo. Ó. Tá funcionando. Vou regular aqui o volume aqui, ó. Ó. Baixou o volume, aumentou o volume. Agora como tá uma carga muito forte aqui no modo, olha o volume que esse modozinho consegue jogar, galera, nessas boquinha aqui, ó. Gostou? <risos> o modozinho, galera, só não tem tamanho, mas tem potência, 500 watts, é muita energia, é muita força, ele passa como se fosse um filtro e aumenta mesmo, tá? Porém, para celular, é, aparelhos que não tem tanta potência que jogar nele, não vai prestar para o seu projeto, tá? Já avisando logo. Tem que ser alguma coisa de carga alta. Então o som automotivo, o som já, o som aparelho do carro, ele já joga um volume bom. Então serve. Que na verdade o projeto dele foi isso. esse foi desenvolvido para aumentar o som ambiente do carro. Ah, você está lá com seu carro é, alto-falante nas portas dianteiras, que é o normal, né? E as, as bocas traseiras lá na, no porta-mala. É, tem um volume que aumentar mais, você instala esse modo. Fica show de bola. Não precisa substituir nada. Somente instalar o módulo e, e colocar os fios, né? obviamente, do, dos alto-falantes nele. Vai ficar show de bola. Não deixar mais música aqui, né? Para não atrapalhar que tá muito e mega alto. Dá para curtir um som legal. E eu vou estar tá instalando ele do meu Decheba, galera. Depois que eu instalar no meu Decheba, eu vou mostrar para vocês como que ficou lá no meu carro, tá? A diferença do antes e depois. Top, gostei. Um design legal. Bem compacto. E cumpre o que promete Ele amplifica mesmo E a qualidade de áudio, galera A qualidade é top, top, topzeira. Gostei demais desse modo Então é isso, galera O vídeo aqui mostrando, né O meu módulozinho Tá aqui, ó, em cima da mesa Olha a bagunça Parecendo o Professor Pardal Na adaptação aqui <risos> Isso tudo pra fazer o teste pra vocês, galera E, ó, amei show recomendado o mini modo. Aqui daqui anunciado na Shopee, tá? Pode comprar o vídeo. De hoje foi isso, mostrando aqui mais uma compra da Shopee. É o mini modo. Eu achei interessante porque eu quero colocar um sonzinho no meu carro. Eu achei super, super, mega interessante e e outro que foi super barato. Muitas vezes eu compro na curiosidade também, né, galera? É muitas vezes eu compro para me usar, outras vezes, como você já sabe, são a galera aí inscrito e não inscrito que pede nos comentários e tá aí mostrei testei gostei e vou colocar lá no meu carrinho vou colocar no meu e meu fazer um um, um somzinho automotivo com esse modo lá no meu carro e com isso eu vou ficando por aqui espero você vocês até no próximo vídeo fui tchau